Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou o Rui Bota e dou-vos as boas-vindas a mais um workshop da casa. Hoje, fazemos a continuação do nosso workshop anterior. No workshop anterior, ensinámos as nossas dicas de como deve pintar os seus azulejos. Hoje, vamos renovar esses azulejos. Vamos aplicar as técnicas de barramento, também para mais tarde pintar ou, quem sabe, até colocar um papel de parede. Já sabe que as vossas questões são respondidas em direto através das nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. Nós damos as respostas aqui em direto, se não for possível. Mais tarde, damos uma resposta às vossas perguntas. E, tal como prometido, temos um, o nosso convidado da semana anterior. Dois boas-vindas, uma vez mais, ao Pedro Patrício. Tarde, Olá, Pedro. Rui. Boa, Boa tarde. tarde. Obrigado por estar presente no nosso workshop. Tal como prometido, estamos aqui hoje reunidos para ensinar a técnica de barramento dos azulejos, correto? Exatamente, Rui. É mesmo isso que vamos tratar hoje. Antes de mais nada, queria agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar cá, como já disse. Queria agradecer também aos clientes de, de verem estes workshops e tem sido muito, muito gentis nos comentários e tem mostrado muito interesse, o que nos ajuda até a estar empolgados e a, e a continuar a fazer o trabalho que a gente gosta. É um aspecto gosta. positivo, é um sinal. Exatamente, e, e motiva-nos até a gente cada vez trazer mais conteúdo e mais, e mais informação para os uma clientes. uma estrela, Pedro, no nossos workshops é um sucesso. Estrela, estrela <risos> vamos lá. Mas pronto, dito isto, vamos então focar-nos no que, no que viemos cá fazer. Basicamente no workshop passado falámos de como pintar azulejo, ou seja, manter o azulejo mas dar-lhe uma cor diferente e renová-lo. Hoje em dia, hoje no workshop 2 vamos falar de outra coisa. É um processo um bocadinho mais demoroso, demora um bocado mais a, a efetuar o trabalho, mas tens uma, uma tens uma maior número de possibilidades após no acabamento final, percebes? Muitas pessoas procuram é, é, essa tarefa. Hoje, não é em a dia, hoje em dia, hoje em dia se muita gente, principalmente como o restauro em Portugal e a renovação em Portugal até está a crescer mais que a construção nova, se assim posso dizer, uh, usa-se muito as pessoas que compram uma casa já usada, não gostam do azulejo, depois também não querem estar a tirar o azulejo, é um processo que podem perfeitamente fazer, dá um, tem 100% de garantia, não, tem, não traz problema nenhum, bem aplicado não traz problema nenhum, uhum. e, uh, e permite-nos, porque apesar de dizer que é um bocadinho mais demoroso do que a gente falou no workshop atrás, é sempre mais rápido do que botar tudo abaixo e construir de novo. Claro. Poupas sempre, poupa sempre claro. tempo, Sim. dinheiro, poupas sempre isso tudo. Pedro, antes de avançar para as técnicas, já que estavas aqui próximo do nosso cenário, portanto este cenário é o mesmo cenário da nossa região anterior, Exatamente. com a técnica que hoje vamos aplicar. Exatamente. -te Tenho aqui, aqui o azulejo está, está à vista, aqui levou a massa, o barramento, e aqui já levou o primário. E agora em direto, vamos depois pintar por cima, para os clientes verem depois o acabamento final. Eu também quis deixar em primário, porquê? Porque eu, depois de ter feito estes passos, não sou obrigado a pintar. Eu posso querer colar um papel de parede, uhum. posso querer dar uma massa decorativa. Uhum. Ou seja, a poder de opções é muito grande. Percebes? Por isso é que eu também quis deixar assim nesta fase, para o cliente possa perceber que não é obrigado a pintar por cima. Pode vamos depois... criar a base e Exatamente. depois cada pessoa cada dá largas pessoa... à sua imaginação à sua Pode fazer Portanto, o que Portanto, aqui temos as três fases Exatamente. Do, do nosso trabalho. Do nosso trabalho. A massa... Massas, também existem vários tipos de massa para fazer este serviço, eu vou-vos uhum. a mostrar vários, alguns, não existem muitas, mas existem algumas massas que, apesar de serem diferentes, permitem-nos fazer, fazer o trabalho na mesma, e eu vou-vos tentar explicar as características de cada um e o cuidado que temos de ter com cada uma, porque elas, apesar de dar as três pásoleis, têm-te têm de têm ter cuidados um bocadinho, um bocadinho diferentes, percebes? Okay. Mas vamos começar pelo início, o que nos fomos a dizer, para começar, Exatamente. começamos pelo início. material que é necessário. material que é necessário. Fases que é necessário, o processo que é necessário. Primeiro processo, como eu falei no workshop anterior e é comum a é quase tudo na pintura, é o desengorduramento. É o fundamental e é o passo número um em tudo. Em tudo. A gente não consegue, nós não conseguimos fazer os outros passos e não fizemos um bom desengorduramento. Isso Outra quer coisa... seja para os azulejos, quer que seja para uma pintura, não é como estava a É comum a, a todas as áreas, a toda a área... Da, da... Do, do primeiro passo será sempre a limpeza. Exatamente, a sempre. Seja ligada à pintura, limpeza. Sempre. Eu peço desculpa de estar sempre a repetir a mesma coisa, mas, mas tens que repetir porque Mas faz porque parte, exatamente. Faz parte. Outra coisa, devíamos de ver que eu, por acaso, na semana passada, tivesse essa falha. Esqueci-me de, de, de vos dizer, convém a gente sempre verificar se todos os azulejos estão bem colados. Porque às vezes, se tiver um, um azulejo a sair, convém fazer colá-lo primeiro, uhum. antes de, de agora seguirmos para estas É para isso que aconteça prato. com os azulejos mais antigos. Exatamente, não. convém ver se a gente bate neles e convém ver que não bate em oco, percebes? Se bater em oco, quer dizer que a massa não está uni não levou não, não massa uniformemente por trás. Então essa é a tua sugestão para vermos realmente a se realmente verificar. Exatamente. pode fazer um batimento na, no, nos azulejos e, e pelo barulho a gente consegue ver se eles estão a bater em, em oco, para dar uma expressão, ou se não. Ok. Depois era o desengorduramento como a gente falou, e depois, o terceiro passo seria a e aplicação o produto pode massas. ser com, com o RobiLava, Exatamente. Né? Que já indicado o RobiLava já, já tinha falado nos workshops anteriores e é um produto que para desengordurar é um produto muito muito eficaz, muito fácil de usar, tem a vantagem, como eu já vos disse, para, pode alguém estar a ver pela primeira vez, ele é diluído uma colher de sopa do produto num litro de água, ou seja, tem um rendimento muito grande, e, e o Robilaba até tem a vantagem, que eu também verifiquei nos comentários que as pessoas fizeram noutros, noutros vídeos, até podes usar o Robilaba mesmo em cima de uma pintura para às vezes fazer uma manutenção, para estar muito uhum. suja, Podes usar o Robilab em cima de uma pintura sem fazer nada a seguir, percebes? A aplicação é feita com pano. Com pano, exatamente. exatamente. Não convém anda é andar lá todas as semanas a esfregar com o Robilab, isso não. Mas podes usar até como manutenção, uhum. manutenção depois em cima da pintura. Ok, então aplicamos o Robilab e aí avançamos. E deixamos secar e depois avançamos. A secagem avançamos. é rápida, não é A secagem Pedro? é rápida, o Robilab ele evapora cerca de 15, 15 minutos, meia hora, está tá, tá, tá feito. Depois, o que é que devemos de fazer? Vamos passar às massas agora. Vamos passar à parte engraçada do workshop e é para isso que as pessoas estão aqui. Não é para beber, é para, para ver as massas. Um, Existem vários tipos de massas. Vou-vos dar exemplo de duas, mas podíamos trazer até mais opções. O mesmo Lohomer lá tem uma, uma panóplia de mais uhum. opções. Temos aqui o universal. Como o próprio nome indica, é universal. Dá para todo tipo de Exato. materiais. Agora, eu queria que prestassem atenção a uma coisa. O que varia, basicamente, neste tipo de massas, além das superfícies a que elas aderem, é a capacidade de enchimento que elas permitem fazer. E quando falo enchimento, falo em profundidade, não interessa esse nem é um a largura, importante e que, por nem as pessoas descuidam. Esse Exato, exatamente. E até tenho aqui este exemplo para conseguir explicar o que eu estou a provar aquilo que eu estou a dizer. O universal só dá 2 milímetros de enchimento. Ou seja, é uma massa que dá um muito lisinho, muito branquinha, mas a nível de enchimento não dá muito enchimento. E por isso é que eu já trouxe aqui este, esta amostra, onde já preenchi as juntas. Porquê? Muitas vezes as juntas, tem, a junta do azulejo tem mais de 2 milímetros de profundidade, e tu se deres logo o barramento total, primeiro é mais difícil de, de fazer o barramento total, e segundo, quando fazes o barramento total, no sítio da junta ele pode-te abater, ou seja, a massa a secar vai para dentro, estás a ver, ou até rachinar, começar a estalar. Por isso é que deves fazer primeiro um, um preenchimento das juntas com a massa, estás a perceber? sem ter muito cuidado, só fazer o preenchimento das juntas, deixar secar e depois, aí sim, fazer o barramento, o barramento uhum. da parede. Depois, e, eu... e só, só -me, -me de esta massa já está pronta, não é? Essa já está pronta a aplicar, aplicar. porque existem essas diferenças, que já estão prontas Exatamente, a aplicar. Mas, eu vou-te mostrar agora uma uhum. que não está pronta a aplicar, é uma massa em pó essa aplicação, essa mistura também é, é fácil, não é? Esta daqui é, e diz sempre nas embalagens, todas as embalagens, diz a proporção. Esta, por exemplo, é 0,45 litros para cada, de água para cada quilo de produto, ou seja, para ser mais fácil. Dois copos, de, arranja um copo de medida, dois copos de massa, um copo de água okay. e faz a mistura. E é envolver, faz mas um atenção, uma Mas atenção, confirmem sempre uh, uh, a mistura, porque nem sempre é a mesma mistura. Percebes? Há massas, uh -huh. por exemplo, é quatro de massa para uma de água, convém uh, ter o cuidado sempre de ler, de ler aqui a embalagem. O Express, qual é a vantagem do Express? É que o Express dá 5 centímetros de enchimento. 5 centímetros, não interessa a largura nem o comprimento, estou a falar de, de enchimento. E eu costumo dizer aos clientes, se um cliente tiver um buraco mais de 5 centímetros, cometam um tijolo, há tijolo de 7. 5 centímetros com massa é muito... É, não, não, não tens necessidade de mais, percebes? Ou seja, e aqui eu já poderia fazer o barramento total sem ter o cuidado de preencher previamente as juntas, percebes? Uhum. É a vantagem que tem. E também o facto de ser expressamente express também é de mais rápido. E exatamente, ainda e é bem que perguntas. Esta seca em 3 horas, esta ao fim de 3 horas está seca. É muito usada às vezes por profissionais, porquê? Imaginemos que, que é o nosso caso, tens uma parede pequenina para reparar, percebes? Tu aplicando a outra massa, por exemplo, a Universal, tu aplicas hoje a massa, já não demoras uma hora a aplicar na parede, depois o resto de dia já o perdestes, não consegues dar andamento porque ela demora 24 horas a secar. O Express não, tu podes, por exemplo, às 8 da manhã dar a massa, ao, meio da, ao fim da manhã já podes estar a dar a primeira de, mão de, de, de, de já podes estar a dar o primário, e à noite já podes dar pelo menos uma de mão tinta, ou seja, não tens tanto desperdício de tempo, percebes? Se for uma casa grande, não acontece isso porque tu vais trabalhando, quando chegares ao fim, a primeira que desce já está seca. Agora, em áreas mais pequenas, o Express tem essa vantagem que não tens tanto desperdício de tempo, percebes? Uhum. Não tens tanto tempo à espera okay. que a massa dá mais rentabilidade ao, ao trabalho. Então, se utilizamos também essa massa, convém -te ter em conta toda a planificação deste trabalho, não é? Exatamente. Porque aí já nos Exatamente. vai adiantar também o não come trabalho. Exatamente. E também não convém fazer massa a mais, por exemplo, imaginemos, são 11 e meia e eu vou comer ao meio e meia. Não convém estar a fazer muita massa e depois deixar lá a massa a secar enquanto vou almoçar e, claro. e bem. Estamos a desperdiçar o produto. Ou seja, é? convém, porque ele tem, ele tem tempo de trabalho, tempo de vida, que se chama, tem cerca só de duas horas, duas horas e meia de tempo de vida. Depois a massa começa a perder claro. a propriedades, percebes? Outra coisa também posso-vos dizer já, as massas prontas, que é o caso desta, a gente abre a embalagem, tira a massa que vai precisando e convém fechar a embalagem. Não comem deixar a embalagem ao ar. Imaginemos, eu estou aqui a trabalhar, demora uma hora ou duas a fazer, a embalagem fica ali aberta, ela também vai começar a secar na, na, na própria embalagem. Começa sabes? a perder esses propriedades. Exatamente. Bem. Convém comem sempre, tirar o que precisa, ah, fechamos a embalagem, não há problema nenhum. Uhum. Pronto, deixa-me só dizer uma coisa, uhum. oh, peço desculpa, ainda temos outra opção que não trouxemos hoje, mas que é em baldes maiores. Também chama-se Universal okay. Façada, que é por exemplo a que está aqui. Só que tem a vantagem que existe em baldes. Existe em mesmo produto em baldes maiores. O universal também existe em 5kg, que é o que vamos aplicar aqui. Mas o universal façade tem a vantagem que existe em baldes de 10kg, percebes? Dá um formato maior. Onde vamos fazer a aplicação é universal. É universal, é é essa aí que vamos fazer aqui a aplicação para o cliente ver. Eu também hoje vou tentar, para vos conseguir explicar tudo o que, o que pretendo, eu trouxe esta amostra onde eu vou fazer o barramento para simular o barramento de uma parede, para o cliente ver como é que se faz o barramento de uma parede Tenho aqui outra que já está barrada onde eu vou aplicar o primário uhum. para o cliente ver como é que se faz a aplicação do primário e vou usar esta que já tem o barramento e o primário para dar o acabamento final São as, várias, o, as, fases. as várias fases, Isto é inicial para o cliente conseguir ver, o, conseguir ver o, o que... Ora bem, como eu vos disse, passando agora, a aplicar a massa com a universal que é a que vamos usar hoje e é mais usada até. Convém fazer previamente o preenchimento das juntas, como eu já fiz aqui, porque senão apoio. Imaginemos, se eu tivesse a fazer agora o preenchimento das juntas, já não ia conseguir fazer o barramento para, para os clientes ver. Por isso é que já está, foi feito previamente. Colocaste com uma espátula, né? Com uma espátula e uma palustra. vou aqui a ferramenta. Quer dizer, isto no Porto chama-se uma palustra. Aqui acho que se chama uma talocha, mas no Porto é uma palustra. Isto é uma palustra isto é uma espátula. E a. É, é, com a aplicação de, de, de, de uma espátula e de, e de uma palustra. Ora bem, vamos. Imaginemos que já tínhamos, já tínhamos preenchido as juntas, que é o caso que está aqui. Havíamos sempre de passar uma lixazinha já a cortar o máximo que a gente pode tocar, porque ela está assim um bocado irregular, como em deixar já o mais macio e o mais regular que a gente consiga. Como eu já expliquei às pessoas, e quem, quem segue este workshop já deve saber: até para pegar na lixa é preciso saber, ou tem um truque, que é, a maior parte das pessoas a lixar faz assim. E assim não está a proceder corretamente, não está a fazer uma, uma, uma pressão uniforme pela lixa toda. Como é que a gente está a fazer? Já expliquei, mas para quem está a ver para a primeira vez, também fica a saber. Abra assim a mão, mete este dedo para este lado e estes três para o outro. E pousa aqui a lixa, mete assim a lixa assim. E depois pousa a mão aqui e depois aí sim, já faz o lixamento da parede que assim já estás a fazer uma pressão uniforme pela lixa, pela lixa toda, percebes? É mais fácil de trabalhar. E até é mais prático não é? Exatamente. Eu vou deixar de falar um bocadinho porque eu, quando estou a lixar, não, não me conseguem ouvir. Mas... Penalto. Deixa Prontos, estava feito. Pois também não é preciso tirar a massa, é só mesmo cortar as rebarbas. Depois colocarmos a, a, a nossa massa, ela vai ficar com o aspecto como que estava antes do lixares, não é? Exatamente, E depois exatamente. aí procedemos a, à lixagem. À lixagem. E, outra coisa que também é comum, e é uma verdade lá para ali, se começamos dizer, lixou-se, limpa-se o pó, sempre, porque o pó, se ficar aqui pó, não é, a massa depois pode não aderir em, em condições. Uhum. Também e se é, um é outro... por norte também faz diferença, não é? é mas, mas é comum também a é tudo. É. Lixa-se. E é a mesma coisa, a gente agora estamos aqui no, no, no, pronto estamos aqui no live stream, não estávamos de máscara nem, nem nada, porque sempre que fazemos a lixagem e a impressão é que uma parede que liberta muito pó devia-se de usar uma máscara própria, percebes? Uhum. Uma máscara normal, não é preciso. Por isso é que eu digo que os pintores já usavam máscara antes do Covid, já, já, eram, já eram mais à frente. <risos> os já eram mais à frente, exatamente. É como o outro costumava dizer. Agora, devido à pandemia, houve as restrições à noite, que fechava tudo às 11 horas, e a minha mãe, já quando era miúdo, dizia, às 11 horas que te em casa. Afinal, não era castigo. Eu estava em um estado de alerta, já. Já estava em um estado de alerta. Afinal, não era castigo. Era estado já de alerta. Exatamente. Ela já dizia, às 11 horas que te em casa. Pedro, tenho aqui a primeira diz Diz-me. Com que produto fazemos o enchimento das juntas? O, o, com a mesma massa, é com a mesma massa, com o, com o Universal ou com o Express. Uhum. Com a massa que vamos usar para fazer o barramento é a mesma que fazemos o preenchimento das juntas. Não okay. não, não há diferença nenhuma. Também podemos fazer isto em azulejos de casa de banho? Pode, perfeitamente. Pode, perfeitamente. Aliás, convém esclarecer mesmo, porque tanto faz, casa de banho, e é até o, olhos de entrada, porque existem casas exatamente, que azulejos quer de Quer o entrada. Universal, quer o Express, quer até o Universal façado que foi a tal massa que eu chorei maior quantidade, elas resistem à umidade. Não podem estar expostas, tem sempre que levar alguma coisa por cima, ou uma pintura, uhum. ou um papel-parede, ou qualquer coisa, mas a, a massa é própria para, para, para aguentar umidades. Todos por isso, são adaptados? Exatamente, por isso, porque pode até haver outras massas que diram a azulejos, mas não tenham essa resistência às umidades. As três que eu estou a falar não têm problema nenhum, podem perfeitamente. Agora, atenção, resistir às umidades, mas o azulejo tem que estar seco. Não pode estar úmido o, o azulejo, percebes? Tem, claro. tem que ter sempre esse, tem esse que cuidado. a preparação da superfície. Exatamente, exatamente. Agora, vamos então fazer a aplicação. Peço desculpa de me bregar. Vamos fazer aqui a aplicação. Um bocadinho de massa, para vocês também verem que não é nada de outro mundo. É uma coisa, pronto. esta está a embalagem maior em, que tu falaste. Exatamente, a embalagem, a embalagem do... Um... Depois, devíamos... Devíamos de... Só para, para não ver dúvidas Mexer um bocadinho a massa, água. pronto, lá está, aquela já bem feita. Tira-se da embalagem, mete-se na palustra. É mete outra loja, não é? Ou assim, aqui, aqui, acho que, aqui na zona sul acho que chama. Ui, peço desculpa. Acho que se chama outra coisa, como aí, eu também esqueci me de falar, mas isso já, já, é, já é tão comum que eu até já começo, nossos clientes já começam a ter tanta experiência, que também a gente não vai estar sempre a dizer o Béaba. Do, do, do. Mas havia-se fazer o isolamento, porque isto é uma coisa okay. que suja, cai sempre. Mas também para quem já está habituado a é assim, já Se já a gente está já está quase na faculdade, não vou estar a ensinar a primária. Exato. Estamos aqui, já temos que... Ora bem, a massa é aplicada... em, em Assim. Tem que se pôr mais massa, para com licença. E na uh, tua opinião é, é fácil a aplicação, não é? Vou-te ser sincero, uh, estas massas são massas de fácil aplicação. Agora, convém ter sempre um bocadinho de mão. Há pessoas que trabalham melhor com a palustra e que se ajeitam melhor com a palustra do que outras. Não, não, não te vou mentir. Convém sempre, não deixar, dá sempre camadas rapadas. Mais vale dar, porque isto convém dar sempre duas camadas, e mais vale dar camadas rapadas do que do estar que, do que a fazer muito enchimento, que após as massas com muito. Como ela é, é uma massa de acabamento, não é de dar muito enchimento, o que é que pode acontecer se deixares, se deixares muito, muito material? Ela pode, ao secar, começar a rachinar, ou seja, a partir, percebes? Uhum. Por isso é sempre preferível aplicar acabamentos mais rapados, mais lisos, perdoa-me a expressão, do que, do que tentar às vezes fazer enchimentos muito grossos e que hum, isto não é um reboco, isto é uma massa, não é? ou seja, isto não foi feito para dar enchimentos, enchimentos muito grossos à parede, mais vale dar de mãos rapadas e, hum, e deixar secar bem do que tentar andar aqui a fazer enchimentos muito, muito grandes. Isto que eu estou a fazer bem, agora, agora... E qual é que é o rendimento? De... Ela gasta cerca de um quilo, pois também varia de massa para massa, atenção. Mas ela gasta, ela também informa, essa informação vem sempre na embalagem. Deixa ver. Na embalagem né? Ela vem sempre na embalagem, mas ela está bem aqui de lado. Esta, por exemplo, gasta, depende sempre da espessura, mas gasta 1,6 kg por metro quadrado por milímetro de espessura. Ou seja, se 10, 2 milímetros de espessura, já gasta 3,2 kg, percebes? Okay. Tem sempre que tem sempre, tem sempre contar com a espessura. Dá ra camadas rapadinhas. Para ela e depois, de preferência dar camadas nos azulejos, nas, nas paredes, porque isto também tu podes usar isto para fazer o alisamento de uma parede texturada, imaginemos. Podes usar o Express para fazer uma parede de tinta de areia ou a tartaruga. Uhum, exatamente. Queres alisar a parede para deixar de beber a tinta de areia, podes usar esta massa também. Pode esta universal aplicada, já não é mais apreciável, mas o Express. Sobre, uh, tinta exatamente, o Express podes perfeitamente fazê-lo. E, um, e o que é que. E, um, como eu disse, Convém dar sempre camadas rapadas para não dar muito enchimento e deixar secar muito bem a massa. Esta aqui demora cerca de 12 horas a secar totalmente, mas uh, convém sempre fazer isso. Outra coisa, isto que eu estou a fazer agora, que é pôr o excesso da massa aqui na embalagem, como é uma área pequena e já estive a trabalhar dois minutos com a massa, não há problema nenhum. Agora imaginemos que eu andava aqui muito tempo com a massa na, na, na palustra. Já não convém pô-la na embalagem, mas vale pegar nela e botar fora porque ela já vai com o processo de secagem ativado e começa a secar ali dentro e a ganhar umas crostas e depois tu estás a aplicar está sempre com crostas e é difícil de fazer a aplicação, percebes? Outra dica que eu digo aos clientes para eles, para eles também... Esta embalagem não é muito grande, também não é, não, não é, não é importante, mas por exemplo, num balde grande, conforme a gente vai gastando a massa, convém limparmos sempre a massa aqui das bordas. bem limparmos sempre a massa, não deixar a massa na, na, nas bordas da embalagem, porquê? Esta, poluja, então, esta espátula é grande. Mas, Mas a forma de limpar é, é como assim, tu estás é, a fazer. É. Numa lata maior passar. é mais fácil, que tu metes claro. lá a espátula lá dentro. Exatamente. Porque senão esta massa que está aqui nas bordas de embalagem começa a, a secar. E também a se for claro, fina, claro. É Exatamente. Senão a massa começa a secar e uh, esta massa que fica aqui nas bordas de embalagem seca e fica dura, depois cai-te para a massa, depois que estás a aplicar e, e ela não desfaz, percebes? Convém ir sempre limpando as bordas da embalagem. É uma dica que eu deixo aos clientes lá em casa, a massa vai dura durar muito mais tempo se eles, fizerem, se eles fizerem isso. Ora bem, e aqui, agora havíamos deixar secar, deixa só posar isto aqui, se faz favor. isto havíamos de deixar secar e, uh, e depois aplicar esta é de mão... e Exatamente, tu outra de mão de preferência cruzada. Destes esta assim, acabaste assim, davas outra no sentido cruzado. Uhum. Porque os azulejos muitas vezes acontecem na parede, eles não estar nivelados, percebes? Tem um mais alto que o outro, um bocadinho, e a gente ao dar atravessado sabes que estás a dar uniforme pela, pela parede toda. Se estiveres a dar sempre no mesmo sentido, pode às vezes haver algumas falhas, algumas falhas no, no, no, no acabamento. Então, agora passamos para a outra fase, não é? Deixamos deixa, secar. Deixávamos secar. Hoje senhoras. só vamos dar esta de mão, porque não dá tempo de, de dar. deixar secar e, e, dar, e dar a segunda de mão. Mas vou-vos mostrar aqui já uma placa, já com a segunda de mão dada, perdoa-me a expressão. Peço desculpa só de abandonar aqui o cenário, mas tem que ser só para pousar isto aqui. Vamos pousar aqui e vamos pegar numa onde já está feito. Opa! Onde já está feito. Portanto, aí já temos na, na outra fase do, do nosso trabalho. É aqui já, já fizeste o subavamento. Exatamente. Imaginemos já. já fizeste o Já está seco. Exatamente. Uhum. Outra coisa. Se calhar na câmara não se consegue, não, se, não vai conseguir ficar bem. Mas mesmo com muito cuidado que a gente tenha, fica sempre algumas falhas na massa. É normal. Não. O que aconteceu? Não, aí. Exatamente. Tem aqui algumas falhas. E com bem a gente lixar a reparar isto antes de dar o primário, porque depois lixar em cima do primário é muito complicado. Porque às vezes as pessoas dizem assim, ah. É só um bocadinho, nem se vai notar. Não, o primário, como toda a pintura, vai realçar tudo que é defeitos da, da, okay. da, da parede. Mas recomendas mesmo, se não tiver nenhuma fada, recomendas é que, que sempre passar uma, uma lixazinha, lixaz. atenção, ou de leve, só para amaciar a massa, para manter a massa, para, para tornar a parede mais homogénea, e uma parede com um acabamento mais bonito, porque se a gente estamos a ter o trabalho, se estamos a gastar o nosso tempo livre a fazer claro. isto, pá, acho que as pessoas viam fazer o melhor, o melhor possível, ou seja, Quanto melhor ficar a massa, mais lisinha, mais lisinha, depois ficou o acabamento final. Porque às vezes as pessoas deixam muitas rebarbas na massa e depois vão pintar, e depois a pintura como demonstra esses defeitos, percebes? As pessoas depois às vezes olham e dizem, ai agora ficou feio, depois quer lixar em cima da tinta, e é mais difícil lixar em cima da tinta. Ora diz-me, Rui, tens alguma pergunta? É? Tenho. Ora diz-me. Na parede texturada fazemos o barramento da massa da mesma forma? Certo, da mesma forma. Só que já não, o Universal já não era a massa mais aconselhável para esse efeito. Como eu vos disse, ela só dá 2mm de enchimento e uma parede texturada até mais. Podia ser o Express ou o Renovação, porque depois a panóplia de, de... Mas é mais difícil de fazer a lixagem. Não, não, não, não. É, igual, é igual, é igual, é igual. Porque tu, tu, tu, tu quando estás, tu fazes o primeiro barramento, e ainda se mantém a ver o, o texturado na mesma. Quando fazes o, o segundo barramento, a parede fica lisa, estás a perceber? Depois vais lixar uma parede lisa, tu não vais lixar o areado. Tu não vais lixar o areado. Tu quando vais lixar a parede já está lisa, percebes? Uma numa situação dessas então é mesmo recomendável que se faça a mesma lixagem. Exatamente, e o, o ex, por exemplo, para o texturado, já que, já que o senhor ou a senhora não sei se tem perguntou, senhora. a senhora perguntou, até temos uma massa que é o Renovação que tem uma vantagem que é. Tenha pits. Pronto, a senhora Tenho está que confirmar. Tem uma vantagem o Renovação que é. Ele permite aplicar fresco sobre fresco, ou seja, isto que eu estou a dizer, mas já não andaria a por isso é que eu não a trouxe hoje, atenção. Uhum. Uh, mas o, o Renovação, ele permite aplicar fresco sobre fresco, ou seja, tu podes dar a primeira camada e vis logo atrás dar a segunda camada, que ele permite aplicar fresco, e isso chama-se ah, aplicar... Não é necessário não é, de, é, tempo não, de Exatamente. Para lixar, depois tens de esperar que seque, uhum. mas na aplicação podes aplicar uma camada sobre outra sem a de baixo estar seca. Percebes? Okay. Tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Pode-se fazer em azulejos trabalhados à moda antiga, floridos castanhos e beijos em cozinhas há mais de 30 anos? Podes. Agora, vais ter é que dar mais de mãos para conseguir uhum. disfarçar uh, os... Para criar a espessura suficiente para conseguir disfarçar, disfarçar os azulejos. Porque, os, como foi referido, os azulejos. É, os azulejos antigos têm aqueles efeitos, de é aquele relevo... Não é que as pessoas tenham nada a ver com isso, mas na minha, na, na minha casa, que eu pronto, desrestarem uma casa, tinha azulejo desse uhum. e foi com, a, com esta massa que eu, que, eu, que, eu barrei, que eu barrei os azulejos da minha, da, da minha casa, percebes? Então, qualquer coisa tenha um relevo pode ser mais Podes -se até -te que dar mais do do Mais de mãos para lhe para, para dar mais enchimento, percebes? Uhum. Porque imaginemos, aqui não tem nada, aqui leva aquelas flores ou um relevo. Tu tens que dar mais de mãos para conseguir criar, para conseguir tapar o, o, o, o, o relevo. Mas podes perfeitamente fazê-lo. Esta, esta, estas massas que eu estou a aplicar. Podem perfeitamente aplicar no azulejo, com flores, com relevo, com o que quiserem. Azulejo vidrado, azulejo... O que, o que quiserem. Agora, o desengorduramento... deve do... também sobre o azulejo, o azulejo, azulejo vidrado. vidrado. Agora, o, o, barrami... o desengorduramento no azulejo vidrado é que é mesmo 100% importante. Ou seja, tens que desengordurar mesmo muito bem. Muito bem, porque o azulejo vidrado já, já cria alguma dificuldade à massa aderir. Se não desengordurares bem, é mais complicado. E evitar, como eu já disse no workshop anterior, Dias úmidos, os azulejos têm que estar totalmente seco, nem que ponham uhum. um desumificador, se tiverem essa hipótese. Tenham um desumificador na. Não convém ter o um desumificador depois de aplicar a massa, porque ele pode absorver a umidade da massa muito depressa. Mas, Mas... um dia mais úmido infelizmente é o nosso exatamente exatamente Exatamente, que é o que é a, humidade, a condensação que é o que é que é a que Tu o que a mão, que a o que é o é que é a que é o é o que é o que é é a que condensação Outra questão. Diz se a parede tiver azulejo só até a meia altura, como se faz a transição da zona do azulejo para a zona de parede? Opa, aí é mais difícil, não te vou mentir. Ela pode, porque o azulejo cria sempre muita espessura em relação à parede à parede de trás. Pode é fazer, encher o resto com reboco, com cimento, e é depois dar a massa só para dar o, o mesmo acabamento. Ou seja, regulariza primeiro a parede para a espessura do azulejo. Com, com um cimento, com um robô, com um o robô, um robô tradicional, e depois dá o barramento da massa na parede toda. Só para dar o mesmo acabamento na parede toda. Porque é percebes? muito comum até ver os azulejos até meio exatamente. E e depois, mais Exatamente. E e por exemplo, o Aí Express. Já é mais é que muito um usado. no de entrada, não é? Exatamente. Muito. E o Express. Formamos uma parede única dessa forma. Exatamente. Enche, fazemos um enchimento com outro tipo de massa, com massas de enchimento. Existe mesmo massa, porque isto são massas de acabamento. Existem massas de enchimento, percebes? Estou-me a fazer perceber. Uhum. Davas o enchimento com outro tipo de massa, faceavas com o azulejo. Imaginemos, eu agora daqui para baixo queria, queria se calhar não sei bem, mas eu daqui para baixo agora também queria barrar. Tinha que arranjar uma massa um cimento para fazer o enchimento da parede e facear com o azulejo e depois ao barrar o azulejo, barras a parede e fica tudo com o mesmo acabamento, percebes? Isso pode fazer, agora só com estas massas fazer tanto enchimento... Já não é, não, é não não E não é fácil, uhum. e, e, e, não, e não é fácil de fazer, sinceramente. Não é prático de fazer. É mais trabalhoso também. Exatamente. É? Exatamente. São massas de acabamento. Outra questão. Posso limpar normalmente com um tira-gorduras? O, o azulejo? Uh, deve, ser, deve ser, sim, sim, Não, sim, de ser atenção, quando eu digo não, não é aconselhável. Não quer dizer que não possa, mas não é aconselhável, como eu já expliquei. Uhum. Porque os tira-gorduras que a gente usa no dia-a-dia, -dia, como eu já expliquei, eles desengorduram muito bem, é verdade mas deixa uma camada de silicone, que é para ajudar a não ganhar gordura. Aquilo tem uma lógica, claro. que é para deixar uma camada para que a gordura não agarre sobre a superfície e seja mais fácil limpar. Ou seja, o produto é bom, mas não é indicado Agora, para essa situação. Essa camada que ele deixa aqui em cima do azulejo, depois também não permite massa ou até mesmo a tinta No workshop no workshop passado, que a gente deu, não num, deixa aderir convenientemente. A gente deve usar produtos, por isso é que Robilab é bom, porque ele desengordura, mas não deixa nenhum tipo de, de resíduo na, na, na, na superfície, percebes? Por isso é que ele é bom para esse não, tipo já, de efeito. Agora já também não tem o cheiro ativo, não é? uma questão de não não não, não, não, não, não, tem, não tem, não tem, não tem frequência. cheiro nenhum. Não, as pessoas podem usar, na parte das pessoas calçam umas luvas para esfregar a parede, mas pode usar um, o pano com a mão que não, não, não, não um é... Um grande não, fibra. Não, não. Exatamente, não há, não há problema nenhum, não tem nenhum não problema nenhum. Qual a lixa que devemos usar? A lixa? A lixa, uma lixa para lixar a parede, opa, entre 180, 220, por aí, 220 era, era o ideal. Ou pode usar uma 180 mais coçada, porque depois também podes uhum. fazer o, o aproveitamento das lixas. Tem que ser não é? Exatamente. Podes fazer um aproveitamento das lixas, por exemplo, tu andaste a lixar qualquer coisa com uma lixa 150, uma madeira, por exemplo, com uma lixa 120 ou 150, porque quanto menor, nas lixas é, quanto menor for o número, mais grosso é o grão. Ou seja, uma lixa 80 vai ter um grão muito grosso, é uma lixa de esbaste. Uma lixa de 120 já é uma lixa intermédia, uma lixa de 220 já é a lixa de dar acabamento. E pode chegar aos 3 mil, mil, que já são lixas água que já são mesmo para polir. Exatamente. Ou seja, quanto maior for o número, mais fino é o acabamento. que às vezes as pessoas têm a dúvida que é quanto maior for o número, mais grosso é o, o, o grão. Não. É, que se quanto, ao contrário. é ao contrário. o contrário. Quanto mais pequeno for o número, maior é o grão, ou seja, mais, mais arranha. Por exemplo, andaste a lixar um móvel, fizeste um trabalho em casa, andaste a lixar um móvel ou uma madeira com uma lixa 120, por exemplo. Tu lixas o móvel, ela foi-se desgastando. Ou seja, podes depois aproveitar essa, essa lixa para fazer o lixamento da massa, percebes? Porque ela já está mais gasta. Agora, a comprar de novo, comprar uma lixa de 180, 220, depois depende há fornecedores que só têm até 180, há fornecedores que têm grãos maiores, depende, depende depois do corpo. Agora, pode também, por exemplo. Depende também da aplicação da massa. Se a massa ficar muito regular, muito mal aplicada, uhum. tu podes usar uma lixa mais grossa para cortar e depois uma mais fina para, dar, para, fazer um para, para, para, dar, para amaciar a, a, a lixa. Agora, por exemplo, uma massa assim, que está assim mais ou menos direita, basta uma lixa de 220 ou até mesmo o bloquinho, que eu estou sempre a falar no bloquinho e nunca trouxe o bloquinho. Como eu vos disse, é verdade, a, maneira de lixar, a maneira de lixar é, é como eu vos disse, ou então se arranjar o, o bloco tem a vantagem que já não tem que ter esse cuidado, é pegar, é pegar e, e, e lixar. E eu nunca tinha trazido o bloco e pronto, trouxe o bloquinho de esponja para vocês verem. E até já que estamos a falar nisso, vamos só dar aqui e uma lixadela, este é sem assim. okay. é assim, mas já está muito coçado, já, como tu vês. Já, já já tenho uns quilómetros. Já tenho uns quilómetros de lixais. Mas eu vou só lixar aqui um bocadinho. Oi, peço perdão. É de lixar, ela vá na mesa. Tá. Como sempre, lixou, limpou o pó. Exatamente. Isto não, aqui a gente estamos a limpar com pano. Numa parede pode usar mesmo um espanador, percebes? Um espanador, uma, aqueles espanadores, usam mesmo um espanador, mas, mas de passar depois passar sempre o pano. O pano seco, não é amudecido. Um não, mas posso. Numa Sim. parede pode passar é, o okay. um tecido. não há problema um tecido não é encharcado. Exatamente. Eu é, não é um encharcado. Podes, isso, podes. Exatamente. E depois, como é sempre, passar a mão, porque a prova de que, tem, que não tem pó é a gente passar, passar, passar, a, passar a mão, percebes? No fim. Passar a mão? Só vocês. Pode passar a mão. Mas pronto. Agora, vamos fazer então, como eu vos disse. Próximo passo. Imaginemos que já tínhamos barrado as paredes todas. Próximo passo seria a aplicação de um primário. E aqui é que às vezes cria-se algumas discussões. Porque... O uni universal é uma massa em que... Por exemplo... Refere-se a esse primário sim. que tem aqui, que sim, sim, aqui. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas universal, a massa universal... Se não aplicares primário, também à partida não te vai acontecer nada de grave. Mas eu aconselho sempre a aplicar por um motivo, seja em que massa for. Porque há massas que até os próprios fornecedores dizem uh, elimina a utilização do primário, mesmo o próximo. Mas eu aconselho sempre a aplicar, porque assim, o que é que o primário vai fazer? Vai-te uniformizar a absorção da massa, uhum. ou seja, vai ser absorvido, porque a massa muitas vezes, como tu deixaste um bocadinho mais camada aqui, menos camada aqui, ela pode-te absorver de maneiras diferentes e depois fica manchado, e depois só com tinta disfarçar esses manchados é mais difícil. Assim o primário, dás uma mãozinha de primário, ele vai uniformizar a absorção de substrato para que a tinta seja absorvida toda da mesma maneira. Poupas a, Vais gastar um bocadinho mais porque tens que okay. comprar o primário, mas poupas muito no acabamento final, percebes? Poupas nas mãos que tens que dar no acabamento final, e para mim dá sempre um acabamento mais uniforme e mais... E, e mais... influencia ao trabalho final. Exatamente, é? e para quem é fornecedor de tintas. Isto é uma brincadeira que a gente usa no mundo da pintura, de certeza quem trabalha, quem trabalha na área de pintura já ouviu esta conversa por parte dos fornecedores, que é, para quem é fabricante de tintas o primário é a melhor coisa que pode, que pode existir para justificar algum insucesso, porque imaginemos que pintaste a tua casa e não aplicaste primário, tiveste um insucesso de pintura qualquer. Eu chego lá e digo assim, o amigo aplicou primário? Ai não, havia de ter aplicado, que aqui o primário era obrigatório e depois, noutro caso, aplicou o primário e teve um excesso na mesma, eu chegava lá e dizia, o amigo aplicou o primário? Ah, eu... Não havia ter aplicado porque neste caso não era aconselhável. Não, estou a brincar, mas muitas vezes, porque às vezes as pessoas estavam a, pessoa estava a seja, criar um então mito... Moral da história, devemos aplicar primário, mas com qualidade. Exatamente, com qualidade e nem sempre é obrigatório o primário, atenção porque também pois, há um mito que tem que se aplicar primários em tudo. Não, há situações que não, por exemplo, tens uma parede já branquinha, ou, ou de uma cor qualquer, queres dar só um, uma, a mesma cor até, só para renovar a parede, porque já está suja, já tem alguns anos e tal, não tens necessidade nenhuma de aplicar primário, um primário, são podes aplicar logo Sobre a tinta. Uma parede que até tenha sido pintada há pouco tempo, há relativamente pouco não tempo, se calhar não pode tens, não haver essa necessidade. Não tens essa necessidade, não. não tens essa necessidade, a parede está em bom estado, não, não tens essa necessidade, percebes? É gastar dinheiro, se me perdoás uhum. a expressão. A parede é nova, a parede levou muitas massas, a parede, aí sim, também aplicar um primário para uniformizar a, a absorção, para que depois a tinta seja absorvida da, da mesma maneira. O primário é este que está aqui, que é o o que a gente aconselha. Este primário está aqui, um excelente primário, hidroarmadura, baia excelente promotor de aderência, boa opacidade. Eu te, pergunto o que é que significa armadura, porque essa dúvida... Não, tem é, é, o nome, é, o nome, é o nome da tinta. A gente até tinha uma tinta que era o armadura, mas era à base Sim. de solventes. O hidroarmadura é o armadura à base d'água. Prontos, okay. a diferença é essa. É um bom primário também para aplicar em cima de massas cimentícias, porque isto que eu vos estou a mostrar agora são tudo massas à base de gesso. Não é gesso, mas são massas... Existem massas cimentícias. Agora, massas cimentícias não aderem só azulejo, nem só peladores, só aderem sobre superfícies cimentícias. Cimento, jolo, bloco, botão, só aderem a superfícies cimentícias. E uh, essas, essas massas, elas levam sais, têm alcal alcalinidade, percebes? E este primário é um excelente primário para resistir à alcalinidade das massas. Porque muitas vezes a gente nunca deixa as massas curar. Ninguém deixa. Percebes? Tu aplicavas uma massa à cimentícia, tinhas que esperar bastante tempo para ela curar totalmente. E ninguém espera. O curar totalmente implica muito tempo de espera. Muito tempo. Por exemplo, tu se des um chão, se fizeres um chão em, em cimento, como é esperar cerca de 3 meses, é o tempo que ele demora a curar totalmente. Ninguém espera. deste o um chão, pintaste no dia a seguir. No dia a seguir estou a exagerar. Mas passado uma semana estás a pintar. E muitas vezes, depois essa massa, liberta os chais ela tem que libertar os chães que estão na própria massa e cria sucessos de pintura. Isso chama-se alcalinidade das massas. E este primário resiste bastante à alcalinidade das massas. Eu vou fazer aqui a aplicação dele. Vou fazer aqui a aplicação dele para vocês verem. Ora, deixem-me só, com licença, peço desculpa, a buscar aqui a espátulazinha. Como é um importante, misturar, mexer sempre a tinta é outra uhum. coisa que também é, faz parte do, do beabá, da tabuada, perdoa uma expressão. Tem que se mexer bem a tinta, é muito importante, e uh, outra coisa que a gente deve fazer, por exemplo, pode-vos acontecer, quando vocês abrem uma embalagem, principalmente que esteja parada há algum tempo, muitas vezes vês um, assim um líquido diferente na parte de cima. Isso tem um nome que é Cinerese, isso tem um, um nome técnico que se chama Cinerese, uh, mas não é defeito nenhum, a gente ou, ou agitar ou, ou, ou mexer a embalagem, aquilo é envolvido outra vez para o produto e não, não, não há problema nenhum. O problema é que muitas vezes as pessoas vêem aquela resina, porque geralmente até é de cor diferente da pintura, e botam aquilo fora. Isso é que não podem fazer. É o que acontece isso com os com nossos iogurtes. Né? Exatamente, já tínhamos falado sobre isso. Sobre os iogurtes. Nunca se pode botar aquilo fora, porque aquilo é a resina que vai ligar. Que vai ligar nós é... achamos que, que é móvel e Não, tá é, é o ouro da tinta. É o ouro puxa. da tinta, exatamente. Só que uma tinta leva resinas, leva, leva um veículo, depois leva resinas, leva aditivos, leva muita coisa. Como as, as cargas e as resinas são mais pesadas, tem que descer de ao fundo e a resina vir ao de cima. Uhum. Percebes? Mas sem a resina, a resina é o ligante que vai ligar a, a aquilo tudo. E Isso daí não a complexidade nós envolvemos sempre. Nós envolvermos sempre, exatamente, exatamente. Agitar sempre muito bem. Agitar sempre muito bem. Isto está. Limpar aqui. Vamos pousar ali para não sujar. Agitamos até ficar homogéneo. É? Sim, até sentir que, que está homogéneo. Até sentiste tão homogéneo. Pegámos num tabuleirinho. Os tabuleiros também são importantes. Os tabuleiros também são importantes. Eu preciso abrir um bocado de papel que não tenho, não vai mal. Queres dar mais ajuda? Não, não, não, deixa estar. Eu desenrasco, como se costuma dizer. Está feito, está feito. Pôs aqui para não sujar. Opa! Se é só fechar a embalagem, como eu vos disse, não convém ter as embalagens abertas muito tempo. No o, o primário no tabuleiro, agora, agora vamos com o, com o rolo. Esse é um rolo, qual é que é? é um rolo antigota. Tá? Okay. Eu mais à frente, se tiver tempo, por isso é que eu, se tiver tempo, vou vos tentar explicar também algumas diferenças entre, entre, entre rolos. Fazíamos a aplicação do primário, o primário é muito fácil de aplicar. Se me perguntar às vezes as pessoas também perguntam aí no, nos comentários, ah, tem que ter o mesmo cuidado no primário que se tem na pintura. E a resposta que eu posso dar mais sincera é tem porque quanto melhor ficar o primário, melhor vai ficar... Não vai correr depois do trabalho de pintura, não é? Exatamente. Não quer dizer que seja obrigatório. O primário, não precisas ter o mesmo cuidado no, no, no primário que tens na pintura final. Mas quanto melhor, melhor ficar logo o primário, pô, pode trabalhar depois, depois no, que tu no final. A aplicação do primário vai depender depois do nosso sucesso do nosso trabalho. Exatamente. É? A porque a gente temos que começar, como eu já falei isto muitas vezes, a gente cada vez temos que começar a pensar mais em esquemas de pintura e... Quando a gente quer fazer algum, resolver algum tipo de problema ou fazer alguma coisa, isto são passos que tens de seguir por ordem e não dá para saltar passos, percebes? Ou seja, se tu começares logo bem de início, aplicares bem a massa, a massa ficar lisinha, depois o primário vai ficar direitinho, a pintura vai ficar direitinha. Agora, se começares com a massa cheia de rebarbas, depois o primário também não tens cuidado, não é a pintura que vai disfarçar o que está para trás, percebes? Uhum. Por isso é que quanto melhor a gente começar logo de início, melhor vamos vamos conseguir acabar. A forma de aplicação então, é tal e qual como uma é? Como, como uma pintura, exatamente. exatamente. Como consegues ver, é, pá, é fácil dar, não tem não tem grande ciência. E aconselhas mais que uma de mão? Não, não. Este, atenção, há primários que podes, para outras situações, que podes ter que aplicar mais que uma de mão. Estes primários assim de parede, não. Este é só mesmo uma Porque de mão. Porque esse primário, nesse caso, já faz uma boa cobertura. Exatamente. É? E, e a cobertura, a uniformização do, do substrato e vai resistir à alcalidade da, da, da massa. E é, é muito fácil dar muito... Opa, aqui, a parte mais difícil deste trabalho de renovar o azulejo, ou seja, para quem não tenha experiência, é a parte da aplicação da massa. É mais trabalhosa, perdoa-me a expressão. Uhum. Depois a pintura, o primário e a tinta não é, uma, não é uma coisa que seja difícil dar, desde que sigas algumas regras e algumas... E algumas é, regras, posso dizer regras, porque a pintor, para ser pintor, como eu costumo então, dizer. quero mais paciência. Exatamente, é? para ser pintor não é preciso ser engenheiro, nem, mas também comentes ter alguns cuidados, não é regular a tinta para a parede e esperar que depois a tinta, que a tinta, que a tinta faça, faça milagres, como eu costumo dizer. Como eu vos disse, tenho aqui Aplicação o primário, primário. O primário. Depois também havíamos, agora era o, o, o. Este primário cerca cerca de 4 a 6 horas, ou seja, ao, ao fim de 4 a 6 horas já podes dar a primeira mão de pintura, ou podes deixar para o dia a seguir. Atenção, porque às vezes quando a gente diz a este primário, que este primário seca em 4 ou 6, as pessoas às vezes têm a noção que ao fim de 4 horas tem que dar a mão. Não, pode dar, mas se der no dia a seguir também não tem problema nenhum, percebes? Não Num, há. Não então, a massa nenhum. 12 horas e o primário 4 a 6. 4 a 6. Né? Falando dos Exatamente. tempos de secagem. Exatamente. Que é para também termos uma ideia do tempo em que vai demorar este trabalho. Não é? Exatamente. Atenção, Depende mas... Depois da área, claro. Exatamente. Depende sempre, sempre da área e sempre do que, do que da mão da sua... Há pessoas que aplicam a massa mais rápido, há pessoas uhum. que têm mais dificuldade. Ok. Aí já é uma questão de, de. Qual é o próximo passo, Pedro? Aplicamos próximo o passo. primário, deixamos ficar estas 4 a 6 horas. Exatamente. Basicamente, a gente agora estamos aqui neste passo que está aqui na parede já demos, tínhamos os leis já demos a massa lixámos demos o primário deve -se sempre outra vez é por isso que eu quem vê os workshops sabe que eu digo isto muitas vezes e é verdade acho que toda a gente vai concordar comigo a lixa a fita de pintor tem que andar sempre no bolso do pintor e é verdade essa é a tua regra exatamente não é o teu conselho de hoje. porque o que é que havíamos fazer em assim cima primário passar uma lixazinha também para amaciar. Uhum. atenção quando eu que passar a lixa às vezes as pessoas dizem mas tem que andar aqui não é passar a dar uma folha dela para cortar alguma coisa que fique, para, a tita, para o primário ficar mais macio, porque depois também há primários. Este, por acaso, é um primário muito macio, mas há primários que são mais espessos e até mais difíceis de, de, também de, de, de trabalhar. Também diluídos os primários? Há primários que podem ser diluídos, exatamente. Há outros que não. Agora, há primários que podem ser diluídos. Nós temos, por exemplo, um Clássidur. Essa pode informação ser vem na embalagem, é? Sempre é? Na embalagem, vem sempre na embalagem, exatamente. E depois tem outra regra que é, isto agora também, a gente estamos a falar, não sabe para quem, não deve ser só para bricolais, também se calhar há pessoas com mais experiência que veem este tipo de, de programas. esperemos que sim. Né? Exato, até <risos> para, para às vezes conhecer uh, coisas novas, as coisas vão ser para mudar e um, e acontece muita coisa. Um, tu se disseres um pintor, uma pessoa que faça isto profissão a diluir a tinta, ele vai diluir na mesma. Principalmente a tinta de acabamento. E muitas vezes cria-se o mito de que... Diluiu-a para, para dar mais rendimento. É mentira. Diluiu-a para mais Normalmente está associado a, a essa ideia, não é? Mas não, é, mas a não é? Mas não é. É para, por, por exemplo, tu quanto mais diluís uma tinta, estás lá a tirar a opacidade. Uhum. Ou seja, imaginemos que tens uma cor escura, queres dar um branquinho por cima. Se calhar até vais ter que, em vez de dar duas de mão, dar três de mão, se diluís muito a tinta. Mas ela demora-te muito mais a secar. Tu, tu pões camadas mais finas, porque a tinta fica mais líquida. Tu camadas mais finas na parede, ela seca, mora mais a secar, seca de uma maneira uniforme e dá acabamentos mais lacados à parede, acabamentos mais lisinhos. Então estamos a tirar qualidade à tinta? Não, não estás a tirar qualidade à tinta, estás a dar um melhor acabamento, vai dar a mesma... Atenção, não estou a falar de diluir até que ficar só água, estou a falar de fazer alguma diluição. Uh, tu consegues dar acabamentos mais... Uma tinta que seja muito grossa, tu, quando estás a aplicar, é difícil de espalhar a tinta, percebes? Tu com o rolo não consegues, até sentes o rolo assim, bloco, bloco, bloco, porque não consegues espalhar a tinta. Se a diluísa ela fica mais lisa, tu te consegues trabalhar com ela de uma maneira mais fácil, não te cansas tanto, e, e dá-te mais rentabilidade à parede. E dá-te acabamentos mais lacados, porque depois também Tu podes ter uma esta parede, imaginemos, branca, só com o primário, está assim ainda com umas falhas, e podes ter aí outra parede branca, dada assim em condições e estar direitinha. São as duas brancas, mas o acabamento é diferente. Tu com a mesma tinta, duas pessoas diferentes, Conseguem dar acabamentos diferentes à parede, percebes? Uhum. Por isso é que às vezes as pessoas só criticam a pintura e a tinta. Eu nem estou a falar da minha marca, estou a falar de um modo geral. E muitas vezes, às vezes, a culpa é ou hoje a é gente não, não diluiu a tinta ou muitas vezes não, não trabalhamos de uma forma certa com a tinta porque como eu costumo dizer sempre a pintura é começar e acabar não é começar a pintar e dar um beijinho ao marido ou começar a pintar e ver a telenovela, não a, a pintura tem que ser uma coisa uma Existe coisa concentração certa no exatamente é fazer, e, não é? E, e é para trabalhar é para trabalhar é o que sou a dizer e muitas vezes não tem esses cuidados e e às vezes acontecem sucessos devido vida esse a esse tipo de problema porque depois a tinta como é o último acabamento que a parede leva a culpa é sempre da tinta a parede que eu abaixo a culpa é da tinta que fez muito peso sobre a parede. Eu estou a exagerar, mas muitas vezes o problema até é das massas, não usarmos uma massa adequada, por isso é que também é muito importante a escolha da massa. E percam um tempo se tiverem dúvidas quando vêm à loja ou aqui ou a qualquer e, lado. São situações perfeitamente com fáceis de corrigir, não é? Exatamente. E a gente deve se informar daquilo que vamos usar. Uhum, porque eu vejo que claro. vezes chego ali as pessoas só olham, tem duas massas, vê, massas ou tinta, vê, uma é 8 euros, outra é 9 euros, ah, de 8 euros é melhor. Uh, e às vezes é uma diferença de um e compensa Exatamente. muito, percebes? Depende muito, okay. às vezes... O Robilava, vou te dar o exemplo do Robilaba, quem não lê a embalagem, chega ali e diz assim, pá vou ter que levar uma lata de litro para desengordurar uma parede, e não tem nada, a de quarto, dá para dizer, a de quarto litro dá quase para desengordurar a casa toda, Embora percebes? não pareça porque é uma embalagem pequena. Exatamente, né? às vezes com a gente uh -huh. também se informar Exatamente. e tentar perceber o porquê das coisas. Okay. Entender o porquê acho que é o, mais, é, o mais, é o mais importante. Pedro, então o primário está aplicado, tu agora ias dar Vamos uma passar lixagem, a lixadinha, é? assim é o de leve, só mesmo para dar uma puxadela à parede, sem grande, sem grande força, sem grande nada, é só mesmo dar aqui uma, uma lixagem à parede. E aí está o que é. Aí está o que é. Passar o paninho outra vez, sempre a mesma conversa. E vamos agora fazer a aplicação. Como eu vos disse no início do workshop, a gente aqui, por exemplo, eu podia pôr um papel de parede, uhum. em vez de pôr a de pintura, podia pôr o papel de parede. Okay. Atenção, eu também não quero atravessar muito nos papéis de parede, porque não é muito a minha área. Este, por exemplo, já que falaste, eu até, eu até peguei-me para mostrar, porque este é um Exatamente. papel vinílico. Não é um é é? papel vinílico que acho que para cozinhas e casa-banho é mais resistente. Aqui. Exatamente, poderíamos depois fazer a colagem do papel de parede e ficávamos com a nossa com a nossa que a nossa cozinha ou com a nossa casa de banho com um aspecto totalmente diferente e com pouco o, trabalho o fato certo? deste papel ser ser vinílico é indicado para cozinhas e casas de banho depende depois é? também aí tem que se é outra coisa que também tem que se informar porque os papéis de parede são muito complicados porque há uns que dão há uhum. outros que não dão como para superfícies úmidas como sempre informar também com os colegas e perguntar mas os vinílicos são os mais resistentes uhum. a nível de umidade, por causa do TNSD. Exatamente, uma gama, uma gama, até aquele mesmo autocolante vinílico e a é que acho que são mesmo até 100% resistentes para para, para para cozinhas. Para cozinhas, atenção. Quando eu falo cozinhas, porque a gente temos que ter muito cuidado com os termos. Porque a parede da cozinha, daquele, aqui, é, aqui é o lavatório, uhum. a parede da cozinha daquele lado é na cozinha na mesma, mas não leva com tanta humidade como a parede da banca, okay, não é? Pois. Ou seja... Depende da proximidade Exatamente, tem como, temos sempre que ter esse, esse dois, cuidado. Com zonas mais úmidas. Temos ter sempre esse cuidado. Ora oh Pedro, mas, bem. portanto, neste passo, depois aí nós escolhemos aquilo que queremos fazer. Exatamente. Se queremos pintar, se queremos aplicar o papel de parede... Se queremos tanto, dar depois depois uma massa um decorativa, critério. porque existem uhum. massas decorativas para darem paredes, até desde na, na, na secção de pintura, pinturas decorativas que, que também amanhã na, na, na, na, na, na secção de pintura. A gente agora aqui, depois de fazer esta base, podemos fazer quase o que quisermos, perdoar perdoa as pessoas. Por isso é que este método, apesar de um bocado mais demoroso que o método que a gente falou a semana passada, que era só uhum. a pintura, abre-te um leque de opções muito maiores, percebes? Ou seja, não estás limitado a ficar lá com o azulejo só que o outro, tu ficas lá com o azulejo, mas numa cor diferente. Aqui, Ainda assim, deixas de ver o azulejo, na, deixas de ver tudo, podes fazer opinião, o que quiseres. Uh, o trabalho mais, mais demorado é a aplicação da massa. É, é, é o mais demorado. É o mais demorado, é a aplicação da massa. Porque o resto é fácil, é rápido e dá milhões mas, Não, mas é uma, um processo fácil. Vamos então agora falar aqui, vamos para a pintura, que é a minha área, né? Vou falar do que é a minha área. E eu tenho aqui a tinta, que já quase toda a, a gente conhece, que é o Robertel, que é uma tinta própria para cozinhas de casas de banho. Por uhum. isso, tu aqui em cima podias dar a tinta que quisesses, perdoa-me okay. a uma expressão. Mas eu aconselharia o Robertel porque estamos a falar em azulejos de cozinha e azulejos de casas de banho e a nível de resistência às condensações, o Robertel é uma excelente, é uma é uma excelente né? opção. Por isso okay. é que eu trouxe o Robertel. Atenção, o Robertel existe em branco ou tem uma base para afinar cores claras? Não permite fazer cores escuras. Mas com as claras tens uma panóplia de cores enorme para, ah, na para nossa poderes... máquina de Exatamente, de é outra coisa, exatamente. É? Okay. exatamente. Vou só tirar isto daqui, que eu ocupo isto tudo. Um dia deste, põem-me fora daqui, que eu ocupo muito espaço. Vamos lá. Lá no tabuleirinho, no outro rolo. Claro que em casa a gente lavava o tabuleiro e lavava, e lavava o rolo. Aqui não tenho essa, essa possibilidade boa... Boa, vou boa, boa fazer isto. Este já é agora, deixa-me fazer uma, é uma pergunta, Este é muito astinado, não é? Estou a ver aqui. Exatamente. Existe em mate ou acetinado. O acetinado é mais resistente. Não convém aplicar em paredes e tetos, como eu já expliquei uma vez, porque vai selar muito a divisão. Nos tetos havia-se aplicar sempre mate. Agora, nas paredes, podes perfeitamente Pode ser, aplicar sim. o acetinado, que ainda é mais resistente com o mate a nível de curas E que não tem a ver com aquela ideia que nós associamos ser mais lavável, não é? Também é mais lavável, os assinados é são sempre pronto. mais laváveis. É. Quer dizer, agora já há tintas mate que são é muito que laváveis, está sempre a mas, ideia, mas, né? é verdade, mas é verdade, a verdade é essa. Agora, vamos então fazer aqui a abertura da embalagem, e, fazer uma e gostava só de dizer uma, como é que estamos aí de, de, de tempo, só porque... Temos cerca de 10 minutos. Ah, então ainda dá para eu te explicar aqui uma coisa que eu também gostava de te explicar, que é a diferença dos rolos, muitas uhum. vezes eu... Tenho... Eu também tenho interesse em ver os comentários das pessoas e ver claro. as perguntas que as pessoas fazem. E muitas vezes só aí com que é que eu aplico? às vezes salta essa parte e muitas vezes... Uh, isto é um rolo antigota, o mais comum para aplicar em paredes lisas. É o rolo que mais se usa. Atenção que antigota não quer dizer que não salpique. Ajuda a não salpicar, mas não quer dizer eu que não salpique. Eu ia precisamente salpique. fazer essa pergunta porque São eu coisas que com frequência. São portanto, coisas diferentes. O pode ser antigota, não quer dizer que, que não, não salpique. salpique. Ajuda a não salpicar, mas salpica sempre. Isto já é um rolo diferente, é um rolo de microfibras, é uma tecnologia diferente, ou seja, o rolo antigota, o rolo de microfibras o que é que nos permite? Vocês já ouviram eu falar no afagar a tinta, que é virar a tinta toda para o mesmo lado, ao fim tu aplicas a tinta e depois ao fim com o rolo quase seco vens afagar a tinta, que é basicamente é virar a tinta toda para o mesmo lado. Com o rolo então o processo é feito com outro rolo? É, não, é feito com o mesmo rolo, como só que fez, sem estar encharcado. A tinta é feito com outro rolo? Não, não, com o mesmo rolo, só que sem estar encharcado. Okay. Tu vais ao tabuleiro, pintas um metro quadrado, imaginemos, pintas o segundo, pintas o terceiro, antes de para o quarto metro, veis com o mesmo rolo, mas sem estar encharcado com pintura, e fazes o afagar da tinta. Uhum. O, rolo micro, o rolo de microfibras não tens essa necessidade. Se o fizeres, não perdes nada, mas não tens essa necessidade. Ele, por ele, vira a tinta toda para o mesmo lado. E como ele leva um pelo mais curto, o que é que é que ele faz? Ele dá acabamento, tu, tu estás a pôr menos tinta de cada vez na parede. É mais fácil dar acabamentos, em paredes lisas, é mais fácil dar acabamentos assim mais lacados com este rolo do que com este. E é fácil nós identificarmos um rolo de é, ele, ele diz microfibras mesmo, eles dizem microfibras. São rolos diferentes. Ele leva um pelo mais. Apesar de ser antigota também, ajudar só salpicar, leva um pelo mais curto. Pensa comigo, um com pelo mais curto leva menos tinta de cada vez. Menos tinta de cada vez estás a deixar menos tinta da parede. A velha história, está a secar de uma maneira mais uniforme, vai dar um acabamento mais, mais lacado à parede. E Tenha um defeito, não é um, um, um defeito, uma particularidade. Como ele leva menos tinta, ele pinta menos de cada vez que a gente vai ao tabuleiro. A área que pinta, como leva menos tinta, pinta uma área mais pequena. Ou seja, obriga -te a ter mais vezes ao tabuleiro. Okay. E o que é que uma pessoa que não tenha alguma experiência pode fazer? Foi ao tabuleiro, começa aqui a pintar, e diz assim, só deu isto... Não, é porque... e começam a pressionar muito com o rolo quanto à parede, e ele parece que está a pintar, mas não está a deixar a camada suficiente e depois pode-se notar manchas na parede. Isto chama-se um rolo, sabes porquê? Porque foi feito para rolar, não foi feito para esfregar, senão chamava-se um esfregador. Ou seja, quando a gente sentir que para deixar a tinta temos que estar a fazer muita pressão, alguma é... coisa está errada. Os rolos foram feitos para rolar quanto à parede, não foram feitos para andar a esfregar quanto a parede. Por isso é uma, uma boa maneira da gente ver se estamos a deixar a quantidade de tinta suficiente, suficiente na parede. Ora bem, aqui Vamos está. A tinta. Vamos então aplicar a tinta. Como sempre, há processos que são iguais em todos: é mexer a tinta, mexer a tinta muito bem levantar assim, estás a ver que as resinas estás a ver aqui que aqui em cima é mais líquido e ali em baixo é mais pastoso, uhum. é sinal que as resinas estão, uh, as, as cargas estão a ir ao fundo e a resina está a vir ao de cima. Se eu, não, se eu não mexer bem, eu ou vou pintar só com cargas ou vou pintar só com resina, percebes? Por isso é que okay. convém. Convenha... Mostra só para, para a nossa câmara, por favor. Consegues ver que aqui em cima, é... que é a parte superior da embalagem, é, é mais líquida a tinta, e aqui em baixo já é mais, mais, mais pastosa. Uhum. Porque. porque é sinal que as cargas estão em baixo, a gente tem que uniformizar isto de maneira a que tu levantes assim a espátula e isto esteja o mais, uniforme, o mais uniforme possível, percebes? Okay. É uma maneira também de saberes como é que, se a tinta está bem agitada ou, ou, ou mal agitada. Claro que tu quando compras assim numa, numa loja como esta, tu até, e se fores pintar logo a seguir, até podes pedir para eles mexerem ali na máquina, que ainda dá menos trabalho, não no é? Depois na máquina Exatamente, no, no misturador, eles mexem ali dá menos, até dá menos trabalho. Claro, já é já... mais rápido. Agora, é. também é, por exemplo, mexer no misturador hoje e só pintar amanhã, no dia claro, a tens... não faz sentido. Não, mas... Acaba de fazer porque este processo que, tá, que eu estou aqui a fazer à mão, e demorar... Tinhas que o fazer, mas demoravas menos tempo porque não tinha... Okay. não tinha tantas cargas em baixo. Da mesma maneira que eu já abri... Não, a ti não sei se disse. Disse quando foi no Outdoor Shopping Sintra, não sei se disse a ti. Tu sabes como é que se guarda uma embalagem depois de aberta? virado ao contrário. <risos> Exatamente bem fechada, claro, uhum, bem claro. fechada, claro, e virada ao contrário, porque a tinta desta sela o ar e não deixa o ar entrar. Ora, como se reparar, estás a ver a diferença? Estás a ver a diferença? Uhum. E já e mais, que já está mais homogénea. Mais, mais homogénea. Claro que esta tinta, por exemplo, a gente aqui não vai fazer isso, mas até devíamos, esta tinta até podes diluir a cerca de 10%, a cerca de 10% podes perfeitamente fazer a diluição, a diluição desta desta tinta. Viras na mesma no tabuleiro, Virei na mesma no tabuleiro, havia se limpar aqui, mas vai para aqui e depois a coisa. Fecha-se embalagem, uhum. uma como história de pouco, a mesma história de sempre. E agora, vamos então proceder à pintura do acabamento aqui da parede. E vamos ver como a parede que era de azulejo, vocês agora olhem, quem não souber que tem é azulejo nem, nem sabe que aquilo está lá. Nem sabe que aquilo está lá. Vou pôr aqui a fita aqui em cima só. Porque depois a câmara já não apanha daqui para cima, por isso não vale a pena estar a pintar. E vou pôr a fita aqui em baixo, para deixar na mesma massa à vista, para vocês... Já tens a experiência, não é? Para... Não, é, é só porque às vezes eu estou aqui com uma... a dizer, estão a ver, estão a ver, e depois ninguém está a ver em casa. E eu estou aqui a dizer, estão a ver, estão a ver. Vou meter aqui a fita. Vou meter aqui a fita. E vamos, então, proceder à pintura. tinha aqui o rolo, tenho aqui. Um logo, tenho aqui. Uhum. Claro que eu aqui estou a trabalhar com rolinhos pequeninos, porque a área, pequena, claro, não, é, não, área não é pequena, não é, não é, não não é. Em casa, claro que os nossos clientes vão trabalhar com rolos um bocadinho maiores. nós vos disse, aplicar a pintura, a pintura, lá está, era uma dica que eu também vos dei, não é uma regra, deve ser feita da direita para a esquerda, já vos expliquei porquê. Se nos equilibrarmos, vamos pôr a mão esquerda na parede e assim por sempre na área não pintada, exatamente. não pintada. Há muita gente que diz, ah, mas eu começo da esquerda para a direita e, e fica a direita, a parede mesmo. E fica, não, isto é uma dica, não é uma, não é uma regra, atenção. É apenas o teu conselho. Exatamente, é uma dica, não é uma regra. Não quer dizer que tu não possas pintar a parede da esquerda mas para a direita. Mas faz todo o sentido. Mas é uma dica. Nunca se deve, por exemplo, eu acabei aqui... Foi buscar tinta em Total league, nunca se deve começar onde acabamos, porque já vos expliquei. Aqui já tem tinta, o rolo está muito encharcado e a criar aqui uma sobreposição em, em relação ao resto, percebes? Deves começar sempre um bocadinho mais ao lado e ires para a zona que, que já pintaste. Exatamente, que é para quando chegares lá o rolo não está tão encharcado, percebes? O rolo não está tão encharcado. Por exemplo, um rolo anti-salpicos, mas como vocês podem ver, salpica sempre, não é... Porque às vezes os clientes dizem, ah, deixa antes e salpicos e salpica na mesma. Salpica, não salpica é tanto. Se, se comprar um rolo de fachadas, por exemplo, que leva os pelo Também a regra geral, quanto mais pelo tiver, mais salpica. Quanto mais mais pelo, pelo mais tiver. comprido. É, exatamente. Porque, porque salpica mais. Os rolos de fachadas que leva assim pelos gerantes para chegar bem covas, principalmente as paredes da exterior, não são paredes lisas, são paredes texturadas ou areadas, pelo menos ia com bem o pelo do, do, do rolo ser um bocadinho mais comprido, para chegar bem àquelas covas de, de, do areado. E o afagar a tinta, Rui, imaginemos, aqui ainda, ainda tinha que esperar mais um bocadinho, o afagar a tinta, imaginemos, eu pintei este metro, pintei o segundo, pintei o terceiro, com o rolo quase seco, que é o caso que ele está, que não está encharcado, vires aqui a coisa e fazerem movimentos de baixo para cima ou de cima para baixo, aí deixo o vosso critério, uhum. a de leve, sem, sem pressionar muito, só a de leve, que isto basicamente é virar a tinta toda para o mesmo lado. Imaginei um tapete com pelo, eu se chegar lá a passar uma mão para a direita e uma para a esquerda, parece ficar ali uma mancha e não fica. A tinta é igual, da gente está a andar a espalhar a tinta, fica uma para um lado é e outra para o outro. E o afagar, quem está a pintar da direita para a esquerda, eu aconselho sempre a vir, porque quer, quer a gente queira, quer não queira, faz mais pressão aqui no rolo do que aqui. Devido à estrutura do rolo, tu uhum. fazes sempre mais pressão aqui do que ali. E então tu, tu aconselhas colocar o rolo da... Quando vais a afagar, esta parte deve ir sempre para a zona onde tu vais. Ou seja, estás da direita para a esquerda, esta parte veio sempre para a direita. Se eu tivesse a pintar da esquerda para a direita, fazia ao contrário. Esta parte iria sempre para onde eu estou a ir. Perdoa-me perdoa a expressão. Nesse caso, estavas a fazer da direita para a esquerda e colocaste o rolo da outra forma. Exatamente. Da direita para a esquerda, o rolo uhum. vai para onde eu estou a pintar. Okay. Esta parte do rolo vai para onde eu estou a, onde eu estou a pintar. E já aqui tá? está, já está ruim. Agora havíamos dado outra de mão, claro. Isto é sempre duas de mão, né Retiraríamos a fita. A fita também não convém não estar muito tempo na parede. Não convém estar muito tempo na parede. Claro que, por exemplo, eu agora dei a primeira de mão, amanhã Mas ia porque, dar a segunda de mão. Explico-te já. Da, amanhã ia dar a segunda de mão. Pode ficar dois para amanhã, hum, não há okay. problema nenhum. Porque tu ao pintares, a fita absorve a umidade, a umidade da pintura. E quando ela seca, tu há de reparar que ela fica rígida. E depois ao as corres o risco de às vezes danificar a superfície. Por exemplo, nos rodapes, podes arrancar claro. um bocadinho de verniz, percebes? Uhum. Porque a fita, de tu pintares, ela fica úmida e depois ao secar fica muito rígida e, e cola uma muito. Fita mais forte nessa e por a exemplo, sabes o que é que a gente fazia? Outra dica, pronto. Para as pessoas dizerem que isto é a. que sou a maior. O que é que a gente fazia em obra? Pegava calças de ganga. Nestas calças não comigo, uhum. mas nas calças de ganga tu cortavas um bocado de fita, porque as fitas de pintor antigamente colavam muito. Hoje em dia já há várias fitas de pintor, mas elas antigamente tinham muita cola. A gente pegava assim e passava assim nas calças. Para, para, retirar, retirar, para retirar um bocado um de um cola, percebes? Uhum. Fazia-se isso, fazia isso para, para retirar um bocado de cola da... da... dica, não é? Não, é, é verdade, é verdade. Outra coisa, outra dúvida que por acaso não, ninguém colocou, mas posso dizer. Às vezes as pessoas dizem... Ah, se quiser fazer a furação em cima, em cima da massa. Exatamente, sim. E então à que para te fazer essa questão. Ainda bem. Porque surge muitas vezes... É, é sinal que eu já te conheço, estás a ver? É <risos> sinal que eu já te conheço. Se é só alguns uh, Não, mas podes perfeitamente fazê-lo. Podes sempre estalar um bocadinho a massa, uhum. como, como todas. Agora, uma dica é põe fita-cola. Se puseres fita-cola, não está lá tanto. Se puseste, por exemplo, eu quero fazer aqui a furação. Ponho aqui fita-cola assim. Imaginemos assim, e nem que pusesse assim a fazer uma cruz assim é assim. assim, mas mesmo até mesmo em cima do azulejo, uhum. e, e fazia aquilo fazia aquilo não tem tendência a instalar, a, a instalar tanto, percebes? Uhum. Não quer dizer que não possa instalar um bocado, mas não tem tendência a, a, a, a instalar tanto a, a massa. Sim, mas essa forma é, é a forma mais correta. Não é, Opa, é perdes um bocado, Às vezes perdes um bocado de tempo, mas, mas depois ganhas no, no futuro. Uhum. Rui, Pedro, como é que estamos? chegamos ao fim. Ok. Do nosso workshop. Queres acrescentar alguma coisa que ficou por dizer? Opa, Queres não, acrescentar... seja útil? Acho que a gente conseguiu fazer, falar, falar em tudo, deixando uhum. só tirar daqui a fita, que eu disse que a fita tinha que se tirar e não tirei esta. Uh, Deve-se fazer, acho que falámos em tudo. O essencial que eu gostava que as pessoas percebessem e entendessem é fazer as coisas com calma, informarem-se bem antes de fazer as coisas, uhum. porque se informarem bem e se fizerem as coisas com gosto e com calma e seguirem os passos que o fornecedor vos indica, não vão ter problema nenhum e vão conseguir dar acabamentos diferentes a paredes, ter a casa mais ao nosso gosto. Ter atenção aos pormenores, porque pormenores, são os coisas pormenores extremamente São os fáceis maiores, de fazer. às Exatamente. vezes, às vezes são os por maiores. Mas temos o cuidado, se tivermos paciência e opa. Não tenham dúvidas, perguntam, bem a uma loja, informem-se, informem-se o melhor que puderem, porque muitas vezes, às vezes, o que eu digo desta determinada tinta, usando outra tinta, já pode ter outra particularidade qualquer, ou seja, convém a gente informar-se bem uhum. do que vamos fazer. Os processos são sempre os mesmos, após as tintas, convém informar-se com a qualidade de cada uma, com a, com a especificidade de, de cada uma. Pá, da minha parte, queria agradecer mais uma vez o convite, porque vocês me fazem, e a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto, que é quer é explicar às pessoas sim, claro. e... É sempre um prazer, Pedro, ter-te presente na nossa, na nossa sala obrigado, de sábios e te partilhar as tuas ideias, os teus truques obrigado. e a ensinar. Obrigado. Tá ah, Até uma próxima oportunidade. Certamente irá acontecer. Acho que sim, acho que sim. E eu estou cá para isso. E eu para isso. E obrigado, uma vez mais, Pedro. Obrigado, Rui. Quanto a si também, muito obrigado por ter estado na nossa companhia. Nós fazemos agora aqui uma pausa, a equipa dos workshops da casa irá para férias. Regressamos no início de setembro, mais precisamente no dia 4 de setembro, com o tema Organize o quarto do meu filho. Vamos ter uma personal organizer, uh, Bruna Salgueiro, que é responsável pela página Organizar com Alma. Já sabe... Continua a seguir-nos nas nossas redes sociais, no nosso site e também no nosso canal do YouTube, onde temos sempre ideias inspiradoras. Boas férias, se for caso disso, e até lá, muito boa tarde.